E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos calcular o valor p dada uma estatística z. E para isso, temos um exercício aqui. Fabiana leu um artigo que dizia que 26% dos habitantes do seu país conseguem falar mais de um idioma. Ela ficou curiosa para saber se esse número era maior na sua cidade. E por causa disso, ela testou a hipótese nula, que nesse caso é que 26% das pessoas em sua cidade sabiam falar mais de um idioma contra a hipótese alternativa, que nesse caso é que mais do que 26% das pessoas em sua cidade sabem falar mais do que um idioma, onde P representa a proporção de pessoas na cidade de Fabiana que conseguem falar mais de um idioma. Ela descobriu que 40 de 120 pessoas da amostra conseguem falar mais de um idioma. Isso significa que nós temos a população aqui e a Fabiana pega uma amostra de 120 pessoas, ou seja, o n é igual a 120, e ela calcula a proporção de pessoas que estão desempregadas nessa amostra, que nesse caso é 40, em 120, e, se nós simplificarmos isso, vai ser igual a 1 terço, que vai ser aproximadamente 0,33. E, com isso, o teste para esses resultados foi dizer z igual a aproximadamente 1,83. E nós falamos desse z aqui em aulas passadas. Basicamente, nós queremos saber quantos desvios padrões estão acima da proporção assumida. Ou seja, quando estamos fazendo um teste de significância, assumindo que essa hipótese nula é verdadeira, nós estamos descobrindo qual é a probabilidade de conseguir algo como isso ou mais. Ou seja, o quanto está fugindo da proporção da hipótese nula. E se essa probabilidade estiver abaixo de um limite, que no caso é o nível de significância, então nós rejeitamos essa hipótese nula. Com isso, a hipótese alternativa seria correta. O z é basicamente isso. Quantos desvios padrões estão acima da proporção da hipótese nula? E nós também vimos, em aulas anteriores, que esse z ele era calculado como a diferença entre essa proporção e essa aqui. Então, 0,33 menos 0,26 e nós dividimos isso pelo desvio padrão da distribuição amostral das proporções da amostra. Ou seja, nós dividiríamos pela raiz quadrada de P, de zero, que multiplica 1 menos P, de zero, dividido pelo n. E, no nosso caso particular aqui, nós vamos ter 0,26, que multiplica 1 menos 0,26 dividido pelo n, e o n é igual a 120, então, dividido por 120. E se você calcular isso aqui, vai ser aproximadamente 1,83. Assumindo que as condições necessárias foram atendidas, isso significa que a condição aleatória, a condição normal, e a condição de independência foram atendidas, qual é o valor P aproximado para o teste de Fabiana? E o valor P ele pode ser calculado como a probabilidade de uma distribuição normal, isso assumindo que a amostra é normal, de z ser maior ou igual a 1,83. Para entender isso, vamos utilizar um gráfico aqui. Aqui eu tenho a minha distribuição normal e a média da distribuição está aqui, que nesse caso é esse 0,26. Então, eu vou colocar aqui P de 0 igual a 0,26, isso porque é a proporção da hipótese nula. E esse resultado aqui diz que o desvio padrão é de 1,83, ou seja, 1,83 acima da média da distribuição da amostra. Então esse aqui seria o desvio padrão de 1,83. Então, o que queremos aqui é essa área na curva normal. E para fazer isso, vamos utilizar a nossa tabela Z. E eu coloquei uma aqui ao lado, e observe que nessa curva aqui, a área está à esquerda de um certo valor Z, mas o que nós queremos é o valor à direita de um certo valor z. Mas lembre-se, uma distribuição normal é simétrica. E, por causa disso, ao invés de dizermos que uma coisa é maior que a média 1,83, nós podemos dizer que essa coisa é 1,83 menor. Portanto, é 1,83 menor do que a média. E, para achar isso na tabela, nós podemos desmembrar esse "-1,83", escrevendo ele como "-1,8", "-0,03". E se consultarmos na tabela, deixa eu descer aqui, o "-1,8", vai estar aqui, e fazemos a ligação com o 0,03, achando esse valor aqui, portanto, voltando para o nosso valor P, podemos dizer que ele é aproximadamente 0,0336. E com isso em mente, a Fabiana pegaria esse valor e compararia com o nível de significância que deve ser definido antes de realizar o teste. E se, por exemplo, esse nível de significância fosse de 5%, o nosso valor P seria menor e, com isso, ela deveria rejeitar a hipótese nula validando a hipótese alternativa. Mas se, por exemplo, ela tivesse um nível de significância de 1%, então, esse valor seria maior e, com isso, ela não ia conseguir rejeitar a hipótese nula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!